Fala aí galera, beleza? Se vocês sabem que a moeda de 25 centavos é algo que não se encontra muito hoje em dia Mas basicamente esse modelo de 95 Vocês sabem que a moeda é normalzinha, né? Também tinha uma versão especial Mas o que ninguém sabia que tem uma versão rara Que é uma versão que tem a parte de trás de cabeça para baixo Olha aqui E olha que eu nem virei a parte da coroa para baixo Olha aqui Olha aqui essa moeda é extremamente rara e pode valer de 10 a 200 reais, meu. Tô rico.